E aí galera, beleza? Meu nome é William e tô gravando mais um vídeo aí pro canal a respeito aí do Mate tá esse produto aqui. Pra quem não me conhece aí, eu tô gravando alguns vídeos aí relatando é, o meu uso aí com o Mate tá, galera, aqui no canal. que criei esse canal pra isso, entendeu? E desde o meu último vídeo eu já havia falado aí que tinha aumentado cerca de 3 centímetros, tá? Ali em dois meses e meio, galera. E o que acontece? Já passou aí um pouco mais já, faz um tempo aí que eu tô, tô sumido do canal, mas eu continuei ganhando, tá galera? Eu continuei aumentando meu pênis. Só que eu percebi que ele abaixou ali o nível de aumento, tá, galera? O que acontece? Ali no no terceiro no segundo mês e meio eu tinha aumentado 3 centímetros e agora aumentou 3,5. Então, baixou bastante, tá, galera? Então, ali em três semanas eu consegui aumentar meio centímetro só. Coisa que eu aumentava um centímetro antigamente, entendeu? Então, aumentou um pouco menos aí nesses últimos dias. E, galera, é o seguinte... É, ele engrossou também, tá? Para quem não, não tá assistindo meus vídeos Ele engrossou também Engrossou cerca aí de um centímetro só Não foi muito, foi menos que aumentou é, A minha ejaculação melhorou Cerca de 70%, tá galera? Então coisa que antes, antigamente Era 5 a 10 minutos para mim para mim disparar hoje em dia é cerca de 20 a 30 minutos tá galera então eu tô bem satisfeito aí com o Macho man e como eu sempre digo esse produto é um tratamento tá galera não adianta você usar um dia assim um dia não que você não vai ter resultado e não adianta você querer comprar o produto é, dois frascos e querer aumentar cinco centímetros tá galera não vai aumentar eu comprei o que vem cinco frascos tá galera então eu acredito que cada um desses aqui chega a aumentar ali de 0,5 centímetros até um centímetro tá? Pelos cálculos que eu tô fazendo aí, que tem aumentado comigo, entendeu? Então, o produto é bom sim, o produto é top. Ele é natural, tá, galera? Ele é 100% natural, liberado pela Anvisa, tem CNPJ. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Só que pelos correios, ele vem numa caixinha marrom, tá, galera? O produto, ele vem aqui dentro, só que ele vem numa caixinha marrom, tá? Então, ele é bem discreto aí, quando ele chegar na sua casa. E, cara, é o seguinte, é... Pra quem não sabe eu uso todos os dias o produto, tá? quem não vem me acompanhando. Eu uso é, antes da minha relação sexual, de 10 a 15 minutos antes. E quando eu não tenho uso do mesmo jeito, tá galera? É, eu uso é, com pênis 40 a 50% ereto, tá? Eu não consigo usar ele 100%. E logo quando eu uso o meu pênis ele já vai para 100% ereto tá galera? Eu costumo falar que o Macho Man, ele é um azulzinho natural, tá galera? Porque pra quem não sabe ele ajuda também nesse problema aí quando você não, não tem tesão, ele não tem vontade de fazer sexo. Ele consegue deixar teu pênis duro ali cerca de 3 a 4 minutos depois que você é, aplicou o produto no teu pênis. para aplicar o Macho Man é bem fácil, tá galera? É só você... É, pegar e colocar 3, 4 buifadas ali na tua mão e ficar massageando ali cerca de 5 a 10 minutos antes da transação sexual. Então, o produto ali, ele começou a me dar resultado depois da terceira semana, tá, galera? Então, é resultado de aumento. Resultado ali de, de ficar com o pênis mais duro foi nas primeiras aplicações. É, uma melhora aí na... Na minha, na minha ejaculação ali, foi na, segunda, na primeira segunda semana, tá? Já teve uma melhora ali de 2 a 3 minutos, que eu senti pelo menos, tá, galera? Senti uma melhora ali na minha performance, entendeu? E, cara, não tem mistério. Pra te usar ele, não tem mistério. É só colocar duas, três borrifadas ali na tua mão e ficar massageando teu pênis. Galera, é o seguinte. Eu quero falar pra vocês é, como que compra nesse vídeo, tá, galera? Como que compra seguro o produto, entendeu? Porque eu vejo que tem muita gente comprando errado esse produto. Muita gente reclamando que comprou lá no Mercado Livre, na OLX, e acabou que nem recebeu, tá, galera? E muitas vezes o cara recebe um produto que ele é falsificado, entendeu? Muitas vezes o produto ele nem é dessa cor quando você compra. Então imagina você pegar um produto que é falsificado, que não é liberado pela Anvisa, e passar no teu pênis, cara, uma região aí muito sensível do nosso corpo, entendeu? Então é por isso que eu vou deixar o site oficial na descrição, que foi o site que eu comprei. Só que não pula esse vídeo ainda, porque eu tenho mais, do, é, mais um alerta para dar para vocês. E eu vou ensinar vocês a fazer uma compra segura na internet, tá galera? Isso já foi passado no Fantástico, já foi passado ali na Globo, entendeu? É, e eu vou mostrar pra vocês como que faz uma compra segura na internet. Né? É, mesmo não sendo aí Macho Man, mas qualquer compra que você for fazer, tá galera? Então o envio do Batman tá, galera, lembrando que o envio do Batman é extremamente rápido, entendeu? É, eu comprei numa segunda-feira, na quinta-feira já havia chegado, tá? Eu comprei pelo cartão de crédito, entendeu? É, eu paguei só 20 reais de frete, então o frete dele é muito barato pelo pela qualidade ali do serviço que eles entregam, entendeu, galera? É, eu vou eu vou passar aqui pro meu computador e explicar para vocês. É, como que faz a compra segura tá galera lembrando que é, para te fazer a compra segura você tem que comprar pela janela anônima tá galera porque que, que acontece quando você entra em um site malicioso aí, no teu computador é, no caso no teu navegador tá galera você navega ali normalmente é, tem mais vírus ali nos sites pornográficos entendeu então é, se você pega um vírus ali no, no teu navegador ele fica gravado no teu histórico, tá galera? Então se for um vírus malicioso ali, ele consegue é, pegar as informações quando você vai emitir um boleto, entendeu? Então digamos que você for comprar o um Macho Man, e você não compra pela aba anônima, e você emite um boleto e você tem um vírus malicioso. É, ele pode estar tá pegando os, os registros do teu CPF, entendeu galera? Então ele pode pegar a, o número do teu CPF e usar para alguma coisa, entendeu? Então é muito perigoso aí se você não fizer essa técnica que eu, que eu mostrar pra vocês aqui no meu computador. Então, acontece a mesma coisa com o cartão, tá? Só que no caso, ele vai pegar os dados do teu cartão. Então, qualquer compra que você fizer na internet, faz esse método que eu vou ensinar agora. Que vocês vão ficar seguros aí quando vocês fizerem uma compra na net, tá galera? Eu vou passar aqui pro meu computador e vou explicar pra vocês como que faz uma compra segura galera não tem muito segredo aí na hora da compra tá é bem simples mesmo é, não importa se você não tá no telefone ou no computador é a mesma coisa tá é só você entrar aí no teu Google Chrome é, você vai copiar o link da, da descrição aqui do vídeo que eu vou deixar que é o site oficial do macho Man, vai clicar aqui nos três pontinhos tá é independente se for no PC ou no celular e vai vir aqui na terceira opção no celular é na segunda opção tá galera vai estar escrito Nova guia anônima ou nova janela anônima alguma coisa anônima Aí você vai para essa página preta aqui, ó. Nessa página preta, o teu histórico ele não existe, entendeu, galera? Então, qualquer coisa que você tenha entrado, ele não fica gravado aqui no teu histórico, entendeu? Então, aqui é seguro para você fazer qualquer qualquer compra na internet, galera. Então é bem simples, você pega lá o site oficial que eu mandei na que eu deixei na descrição, cola aqui e consegue fazer a sua compra segura aí tranquilamente, galera. Aí você não corre nenhum risco aí pra comprar qualquer coisa na internet. Então esse aí foi o vídeo, tá galera? Se gostou, deixa o like. É, eu vou trazer mais resultados pra vocês aí. Vou deixar meu WhatsApp na descrição. Então qualquer coisa pode me chamar lá, entrar em contato comigo, tá galera? Que eu vou responder todos vocês. E um abraço aí, galera.